O município de Mondaí, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, organizou uma programação especial em comemoração ao Centenário de Mondaí. Fala pessoal de Mondaí, nós somos a família Lima e a gente vai estar tá aí fazendo um show especial para vocês. Vai ser dia 20 de maio, às 21 horas, na inauguração da Rua Coberta, ao lado da Praça Central. A gente vê aí.